Olá, engenharia itinerante veio hoje até o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul conversar com o presidente Alexandre Mendes Von. Confira. Minha trajetória acadêmica foi, ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul na década de 90, no né? é... curso de Engenharia Mecânica da URGS. Eram momentos difíceis, assim, em contextos global e, e, e a nível Brasil, de que existia, talvez, pouco investimentos ou pouco fomento à engenharia em engenharia um contexto global. Né? Foi, foi uma trajetória, foi uma, uma, uma instrução muito, muito rica, porque eu tive aula com excelentes professores da academia e saí no final de 96, me formando em 97 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ato contínuo fiz a especialização em engenharia. Naquela época não existia o curso de engenharia de produção, mas somente a pós-graduação em engenharia de produção. Ato contínuo, a convite do meu orientador da graduação, eu ingressei no mestrado profissionalizante da escola de engenharia em 98. Em 98 comecei o mestrado profissionalizante. Eu era funcionário de uma empresa que hoje não existe mais, que era... A Recrossul, que fazia carretas frigoríficas, fazia túneis de congelamento e fiz a, a, o mestrado em engenharia de produção, só que não, não concluí o mestrado e saí como especialista. Né? Uh, aí a trajetória de, de engenheiro, né? trabalhei muito tempo em iniciativa privada, praticamente 10 anos na iniciativa privada, onde fui, cheguei ao ápice de gerente de produção. E depois, por uma questão mais familiar, eh, optei por saída da iniciativa privada e fui para a iniciativa pública, né? fiz concurso público e hoje passei por um, por uma, um órgão que hoje está sendo extinto, né? que é a Superintendência Porto de Portos e Hidrovias do Estado, e depois ingressei através de concurso público na Companhia Rio Grande do Saneamento, onde estou até hoje. Né? só que é, temporariamente cedido aqui para o sindicato desempenhando a, a presidência do sindicato dos engenheiros no estado do Rio Grande do Sul é, participei é, na gestão de 2011 e 2014 como vice-presidente na gestão de 2014 a 2017 como presidente né eu acho que foi muito rico para mim porque eu estava num outro lado no, no lado do trabalhador e muito reclamava, né? muito indagava, muito questionava o próprio sindicato uh, dos direitos da representatividade dos engenheiros. Né? Era uma grande luta que me moveu, inclusive, a vir para o sindicato para a valorização da engenharia como um todo. Uma bandeira que eu sempre lutei era, e é uma, uma lei federal de 1966, que é o piso do engenheiro. Né? E, a gente, e eu estando empregado se setor privada e depois na pública, vi que muito não se respeitava essa lei e não se respeita em, muitas, em muitos eh, empregos privados ou públicos a lei 4950-66 de que é o piso do engenheiro e eu é uma das bandeiras do sindicato hoje a busca da valorização do engenheiro e do piso do engenheiro então isso me moveu muito e e me move muito na gestão atual como presidente do sindicato de engenheiros essa busca da valorização da engenharia não somente a questão do piso salarial mas também de nós uh, aproximarmos a entidade de sindicato dentro da academia e foi um dos desdobramentos do planejamento estratégico da ação do sindicato é estar hoje mais próximo dos engenheiros dos acadêmicos de engenharia que ali adiante vão fazer toda essa trajetória que a gente já, já fez né estar no mercado de trabalho e aí nós temos que, talvez, é, pensar melhor, os acadêmicos, pensar melhor, desde da desde desde academia, de que nós temos um sindicato, que nós temos um conselho e que nós temos pessoas que lutam por isso, né, pela valorização da engenharia. Então, hoje o sindicato ele vem se aproximando da academia, hoje nós já sentamos a mesa na formatura, e sentamos em encontros com empresas júnias da aguda Urgs, com uh, eventos de introdução em engenharia, para falar um pouco sobre o sindicato e quebrar esse pré-conceito de que o sindicato não pode estar na academia. Muito pelo contrário, nós precisamos estar mais próximos para começar a falar com os nossos acadêmicos para que depois eles não, não entrem no mercado, que daqui a pouco eles vão conhecer os seus direitos ou a valorização da engenharia depois de 5 10 anos. Então, esse é um trabalho eh, que nós estamos começando nessa gestão, de nos aproximar da academia. E gostaria muito de participar muito mais dentro da academia, falar sobre a responsabilidade técnica, falar sobre a lei, o piso dos engenheiros. E hoje, os acadêmicos da URCS, como qualquer outro acadêmico, qualquer universidade pública ou privada, eles podem ser sócios do sindicato pagando 10% de uma social de um, de um profissional efetivo. Isso hoje, em números de hoje, 50 reais. Isso é uma cerveja, uma batata frita e, um, e uma gorjeta para o garçom. Né? E tu paga isso por ano, para ter os benefícios de estar sócio do sindicato, desfruir, desfrutar de tudo que o sindicato pode trazer de benefícios aos estudantes desde a sua formação, que não se restringe somente à academia. Eu acho que o profissional da engenharia hoje, um profissional moderno, ele tem que estar em constante atualização. No mundo globalizado hoje... Tu precisa ter formação continuada, Só pena de tu ficar descartado no mercado de trabalho. E o sindicato vem proporcionando isso, o sindicato treinou em 2016 mais de mil profissionais aqui no sindicato, em cursos de média, curta ou longa duração, a nível inclusive de pós-graduação. Com as chancelas inclusive da Unicinos, da URGS, da PUC, da Uniriter, são as entidades parceiras. Hoje nós estamos em parceria com várias universidades no estado do Rio Grande do Sul, Inclusive com parceria com universidades fora do estado, que é o caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde nós treinamos aqui em especialistas em engenharia de dutos para sul Sulgás. Hoje nós temos parcerias com a Unicinos, com a Urux, e treinamos profissionais na área de saneamento para a Cursa e para o DMAI também. Então, o sindicato ele, ele é um sindicato moderno, né, e eu me orgulho muito de fazer parte dessa, dessa gestão, das gestões anteriores e dessas, para que a gente possa mostrar para a sociedade como um todo, e especificamente aos nossos colegas acadêmicos e futuros profissionais, de que o sindicato ele vem se preocupando cada vez mais com a engenharia e com o nosso representado. Então, eu acho que o sindicato é, tem essa outra face que nós queremos mostrar à sociedade, né, de que é um sindicato tradicional, né, que a mídia mostra os olhos e ouvidos, Uh, mas um sindicato um pouco diferente, que valoriza a qualificação, que valoriza a relação do empregado com o empregador. E hoje também valorizamos em questões uh, de conversar com a sociedade, com os nossos seminários, tanto no aniversário do sindicato quanto no dia do engenheiro. Então são dois seminários que a gente faz anualmente. Quando a CENJ foi fundado e qual a importância desse sindicato para os engenheiros? O CENJ está fazendo esse ano exatamente 75 anos. Né? Dia 20 de junho, o SENGE faz 75 anos e o sindicato. ele é, Nessa trajetória, ele passou por grandes dificuldades. Né? Ele começou a sua vida, a sua história, é, junto à sociedade de engenharia, alugando uma salinha da sociedade de engenharia na Travessa Selim de Carvalho. E isso remonta lá 75 anos atrás. De lá para cá, o sindicato ele vem crescendo. Hoje nós temos. Passamos por uma, também por um pré, uma fase da história do sindicato alugando um andar na, na Otávio Rocha e hoje nós estamos nessa sede aqui própria e estamos com um projeto de desenvolvimento aqui, na área a, a, anexa ao prédio aqui, um prédio de mais 8.300 metros quadrados, que vai fomentar, inclusive, de, de acordo com o que a pesquisa mostrou, espaços de coworking, uh, salas de, de, de qualificação. Um, um multipalco, né? uh, restaurantes, uh, livraria do engenheiro, quer dizer, a ideia é que o engenheiro passe por aqui uh, desde a sua formação e também depois formado buscando o mercado de trabalho. Essa é a função hoje nova do, do sindicato. E o sindicato vem se espalhando, hoje nós temos uma sede, um braço do sindicato em Caxias do Sul, e agora, na, na próxima gestão, o planejamento estratégico vai dizer onde é que nós deveremos fazer o, os próximos três anos, de 17 a 20, uhum. quais são as áreas que nós vamos atender dos nossos representados no estado do Rio Grande do Sul. Porque é importante para os engenheiros contar com um sindicato voltado somente para a sua profissão. Sim, o sindicato dos engenheiros ele, uh, tem essa função específica, que é, é estatal dela, né de que ela tem que representar os engenheiros no estado do Rio Grande do Sul, como existe em outros sindicatos em todos os estados da Federação Brasileira, os, o CENG tem esse papel específico da representatividade. Então, independente se é um colega lá no extremo sul do estado, ou no extremo norte do estado, nós temos que representá-lo, nós temos que ouvi-lo e ajudá-lo nas suas, nos seus, nos seus direitos e nas suas demandas né? que eles nos procuram. Então, isso é um papel específico dos sindicatos de engenheiros a relação do CENG com a Escola de Engenharia da URSS? Essa relação, nós temos uma parceria com a Universidade, que que nós estamos renovando, inclusive, essa parceria nesse momento, de ter é, esse convênio com a Universidade para que a gente possa, desde lá da formação inicial de engenharia, mostrar esse sindicato. Eu, quando me formei, eu nunca tive a presença do sindicato na minha formação acadêmica, nem... Na, na colação de grau. Então, a, a, a importância de estarmos presentes com o, o, o sindicatos de engenheiros faz com que a gente eh, se aproxime dos nossos representados desde a formação inicial. Isso é muito importante porque ele vai chegar ao mercado de trabalho e ele precisa conhecer esse mercado de trabalho. Né? Então, se a gente puder trabalhar, mostrar para ele da lei, da responsabilidade as oportunidades que o sindicato pode trazer para ele desde a sua formação, ele chega mais preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Por é importante o aluno já estabelecer um contato até se associar com o Senge antes mesmo de se formar na faculdade? É, Essa é, é, é a grande joia que a gente quer trabalhar. né? É, esse é o profissional chegando, entrando na academia, e podendo se aproximar do sindicato desde o seu primeiro semestre, ele pode desfrutar de vários benefícios do sindicato, que são extensivos inclusive aos seus dependentes. Né? Planos médicos, odontológicos, previdência privada, cursos de qualificação. Hoje nós temos uma grade de cursos de, que percorre todo ano e diversas áreas e modalidades de engenharia. Quer dizer, além do que ele vai conhecer da, do, ensino, do ensino da academia, ele pode se aprofundar em outras matérias em outras uh, áreas, inclusive da área de gestão e área técnica, né, numa carreira Y, vamos supor, uh, que ele possa se aprimorar e se, se qualificar para esse mercado de trabalho. Então, essa aproximação do sindicato com a universidade é muito importante. Né? Coisas que talvez os, os diretor... eu, por exemplo, como presidente, não tive isso no início. Né? Então, acaba a universidade, daqui a pouco tem que procurar outras qualificações para te encaixar ou permanecer no mercado de trabalho. Então, o que nós estamos fazendo é antecipando, nos aproximando dos acadêmicos para que eles possam, sim, sair lá do, para o mercado de trabalho muito mais qualificados para esse mercado que é muito, é, muito mutante né, no dia a dia. Foi-se o tempo que um diploma abria portas de trabalho. Hoje, tu tem que ter um diploma, tu tem que ter feito duas, três línguas, ter, ter feito experiência no exterior e ter, talvez, já entrando no mercado de trabalho com uma experiência de, de vida e profissional, que faz com que esse profissional seja um escolhido no mercado de trabalho. Então, é, o mercado é muito, muito mutante nesse, nesse ponto. Né? Então, isso faz com que a gente procure os nossos representantes e oferece, possamos oferecer essas benesses aos, aos nossos estudantes de engenharia. Há algum tempo, o sindicato faz algumas inserções comerciais em veículos de comunicação demonstrando que é contra as privatizações do governo estadual. Por que o sindicato toma essa posição? o sindicato engenheiros, e nós, por engenheiros que somos, somos muito cartesianos, né? nós gostamos de ver gráficos, nós gostamos de ver números. Né? E quando se apresenta é, é, por um governo, tanto estadual, federal ou municipal, Algumas ações que, de vez em quando, para nós, cartesianos, por natureza que somos, é, achamos que aquilo ali é um afronto, é, é, talvez é, zoar ou não zoar, mas é questionável algumas coisas que são apresentadas, nós nos posicionamos. Né? Então, hoje, a, a, o que está sendo apresentado a nível de governo de Estado são privatizações. Acho que nós, na nossa visão e a nossa o que nós viemos, estamos externando aos meios de comunicação e aos nossa, à nossa sociedade como um todo, é que nós somos contrários a isso, porque nós achamos que nós temos que mexer em outras coisas que não somente a questão é, de vender ou, ou se desapropriar de, de, de, de capital do, do governo do Estado. É, nós achamos que temos que mexer na receita. Hoje o que existe muito são benesses ou isenções fiscais, e em detrimento ao, ao funcionário público ou ao, ou ao poder, ou as, as empresas que o estado adquiriu e tem isso historicamente. Se fazer de uma CE de 75 anos, por que disso? Por que, que um gestor agora vem e diz que agora nada presta e tudo que está que, que sendo posto aí tem que ser mudado? Não, nós queremos ver números, né, e o sindicato ele vem a, fazendo uma ação muito forte contra esse governo porque nós queremos abrir o caixa dos incentivos fiscais. Por que, que os incentivos são dados a alguns em detrimento de todos? Né? Por que favorecer alguns empresários que dizem que vão gerar 5 ou 3 empregos, sendo que a culpa de vez em quando é jogada no funcionalismo como culpado de toda situação? Não, nós não enxergamos assim. O que nós tabulamos em mesas são números, gráficos... E nós queremos oferecer oportunidades, inclusive ao governo do Estado, como o governo federal, de que existe uma outra interpretação sobre isso. E nós não concordamos com essa que está sendo posta na sociedade hoje. Vender por vender, aí acaba o dinheiro e vamos fazer o que depois? Nós queremos fazer gestão. Acho que no, o Estado, do Rio Grande do Sul, o governador, foi eleito para fazer gestão. Não para administrar folha de pagamento. Né? Agora. O que está sendo visto aí nos, nos afronta muito, né? como, como, como engenheiros e, e entendedores um pouco da matéria da engenharia. Eu acho que não é por aí a solução do Estado do Rio Grande do Sul, vender por vender. Nós, esse mesmo governo aumentou o ICMS dizendo que seria salvação da lavoura. Isso aumentando o mas ele ia pagar em dia os funcionários. Não aconteceu. Então, eu acho que essa linha que hoje o governo está atuando é uma linha diferente. Nós somos contrários ao aumento do ICMS. Aumentar o ICMS é penalizar quem paga. Nós temos é que ver por que quem deveria pagar o ICMS não está pagando. Esse é, o nosso, esse é o nosso discurso que fez com que várias entidades nos apoiassem nessa manifestação na época, inclusive externamos isso na mídia escrita e falada, que éramos contrários a isso. Né? Aumentou-se o ICMS, espantou-se investimentos do Estado do Rio Grande do Sul, aumentou-se o ICMS... Não aumentou a arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul. Muito pelo contrário. Quem estava naquela, naquela dúvida de recolher ou não o imposto foi para o outro lado. Não vou recolher. Né? E isso faz com que o Estado não tenha receita. Mas ó, o que está se vendo hoje é que o, o gestor público está botando um peso muito forte em cima do funcionário público. E, na realidade, são os gestores que passaram por esse Estado que fizeram essas esses passivos, né? eu acho que maus gestores passaram pelo Estado do Rio Grande do Sul. E nós somos contra isso. Eu acho que nós queremos ter estradas, rodovias, escolas, hospitais, segurança de uma outra forma. Então olhar somente a despesa para nós não nos interessa. Eu acho que nós temos que olhar a receita. Onde é que, onde é que estão os favorecimentos? Onde é que estão as isenções em detrimento do todo, da sociedade? É aí é que eu acho que está a grande questão de discussão. Hoje, dentro das universidades, principalmente da UTSI, existe um fomento muito grande ao empreendedorismo. O que o sindicato pensa sobre isso? O empreendedorismo, o sindicato tem fomentado, inclusive, parcerias com empresas júniores da, da, da própria universidade. A Ingecive, a pessoal da Civil, da Energia, da Mecânica, acho que a Otimiza e outras empresas júniores, o sindicato tem feito parcerias, né? essas empresas justamente para fomentar. E o que nós deveremos também ajudar, ou também sugerir à universidade, e a URGS tem feito isso, é oferecer essas cadeiras de empreendedorismo na sua base curricular. Quando a gente vai em outras universidades que ainda são muito clássicas, né? e eu acho que nós temos que mudar, no, talvez, um pouco isso, mostrar essa, essa, esse fomento ao empreendedorismo, para que esses estudantes eles comecem a ser empreendedores desde a da sua formação acadêmica. Não venham ser empreendedores depois que estão, talvez, segregados de algum mercado, querer fazer empreendedorismo. Eu acho que começa na base. E o sindicato é parceiro disso, nesses, nessas empresas júniores, e tem fomentado cada vez mais essa questão do empreendedorismo. Olhar e ser empreendedor desde a sua formação acadêmica. Para finalizar, qual senhor, o que o senhor pensa que é a principal demanda dos engenheiros hoje eu acho que hoje o, o engenheiro ele passa por um talvez uma, um repensar da sua atitude como engenheiro. Uh, eu, eu acho que o engenheiro está com a cabeça muito baixa. Né? Eu acho que o engenheiro já esteve com a cabeça mais erguida. Foi-se o tempo que o engenheiro era chamado de doutor engenheiro, quando se formava. O doutor a gente não é no, pelo lado clássico da palavra doutor. Que doutor é uma, significa doutorado, quem tem doutorado. Mas a sociedade chamava, e chama hoje os estudantes de outras profissões como medicina e o direito, o estudante de doutor. E o engenheiro não é chamado de engenheiro. O doutor, a mensagem que a sociedade está dizendo é que dizer eu te respeito. E o engenheiro perdeu esse respeito. Perdeu por ele mesmo. Né? Hoje o engenheiro ele, ele ele é um muito bom trabalhador, mas ele é um péssimo articulador. Eu acho que o engenheiro ele tem que se unir mais. Participar mais, foi, eu me lembro dos movimentos acadêmicos da universidade, o centro, o centro universitário. E hoje a gente não vê isso dentro na, na URGS, ou não vê no, na, nas praças, não vê nos movimentos sociais. Parece que as, os diretórios acadêmicos estão meio apagados. Então, nós primeiros, pre, pre, primeiro, nós precisamos nos valorizar, nos unir, os engenheiros. Os engenheiros se uniram na década de 60 e criaram uma lei federal. De lá para cá, o que quais são os, os movimentos estudantis? movimentos da direta já, né? acho que o engenheiro está muito cabisbaixo. E a gente elogia ou valoriza os estudantes de medicina e direito, chamando eles de doutor e o engenheiro com a cabeça baixa. E esses profissionais estudantes andam com a cabeça erguida nos hospitais nos fóruns. Acho que o engenheiro ele tem que ser valorizado. Começa por ele. Ele tem que ser valorizado. Ele tem que se unir dentro da universidade e buscar discussão de outros temas, que não somente o técnico, eu acho que o engenheiro ele pode mudar o Brasil e deve mudar o Brasil e nós estamos passando por um momento de crise que carece, sim, de união e fortalecimento da engenharia nacional como um todo então, eu acho que o engenheiro ele precisa mudar, né? o engenheiro, quando eu digo, é o engenheiro é a categoria dos engenheiros passa por nós, o sindicato passa pelo conselho, passa pelos, pelos estudantes da universidade e passa pelos profissionais, depois de formados, unidos para a gente poder mudar esse cenário atual que hoje nós estamos enxergando.